Ai cara, é tão gratificante fazer exercício Tô me sentindo muito tipo, yes, fiz algo Eu nunca fui fã de jogar de Elber Eu gosto de jogar de Thalia no Aran Acho que a lane dela é muito difícil jogar de Thalia bem na lane, tá? Muito mesmo Ela nem é uma laner tão forte hoje em dia Enquanto ela, ela já foi muito forte, né? Aqui é muito difícil jogar de Talia. Não é fácil jogar de Talia. Ah, não. Não posso estar com sono já. Não é fake. Se você já é fake. Balzahara é ruim. Por que vai tomar nerf? Balzahara é ruim em competitivo. Na solo kill ele é bom. Especialmente em elo baixo. Ele vai tomar nerf por causa disso. A win rate dele é muito alta. A Riot não leva é só pensando no competitivo. Eu entendo que o W da Seraphine fica mais forte quando ela tá com o escudo. O problema é que... Não vale a pena ter uma Lux só pra ter um W mais forte. Colocar numa balança W mais forte, Lux... Não vai tá valendo a pena. Ah, eu gostaria que a Diana tomasse nerf, mas eu acho que não vai tomar não. Eu acho Diana bem imoralzinha. Mas sei lá, quando eu, eu penso em Diana, parece que ela tem um escudo anti nerfs. Eu acho que ela não vai ser nem tocada. para mim, a prova disso é o pet que ela tava extremamente dominante e tiraram 5% de ataque speed da passiva dela. A boneca cola em você e fica te dando o ataque até você morrer. Um bom jogo pra Seraphine. Ah, cara, não dá. Eu, eu fico com um sentimento muito ruim quando eu vejo meus mains no outro time, cara. É um sentimento muito ruim. Mas sem gota eu fico muito sem mana. De pré. Eu nunca tinha sozinho. Outros corações são. A voz tá cansada. A voz tá cansada. do voz do tá Ah, que onluck né mano Esse jogo é double máscara, até né? Todo mundo lá tem um trilhão de vida Ó, vamos lá Um trilhão de vida, um trilhão de vida, um trilhão de vida E faz Ruptor, tem vida também Sobre isso A Falta desse Recarim ter saído com um de vida aquela hora Deu uma ferrada tão grande na partida mano É, cara, eu vejo o tanquente mais como o um solo lander, eu não sei. Deve ser sólido o bot ainda com a decair convencional que luta cedo. É, é, uma, é uma, tá uma vibe diferente o tanquente, não sei dizer. Tipo a vibe do dive que eu vou tomar aqui. Venga. É, que se fosse o TK antigo ele não precisaria lutar, né, pra fazer isso. Essa, essa é a diferença, ele, ele fez a mesma coisa, só que ele precisou estar nível 6. Eita! Ah, isso tá louco, desculpa. Se TK antigo, ele não teria a possibilidade de fazer isso, né? E daí a gente não teria morrido, mas tudo bem. Pra mim é inquestionável que TK antigo, como suporte, é melhor. Pelo fato de ter o W desde o nível 1. Não parece nenhum upside. O W dele, acho que é uns 16 segundos, uma coisa assim. Mas o W dele é o. Que ele. É a ult antiga. O W antigo ele tem na ult, que é. O cooldown é alto, porque é uma ult. Tem chance, tem a gente lutar, rolando um possível dive aqui bem intenso Ele pode ultar e apertar W ao mesmo tempo? Cara, não é W, é E, Eu acho que ele não usou a segunda pele ali A Leona tankou pelo menos 8 hits da torre, Ele saiu viva Pelo menos 8 Do Darwin. Tá pra Detalhe que o EZ vai conseguir passar intocado no patch, né? Eu acho isso muito surreal. Os caras são derrubados zigs e vão deixar o intocado. Eu acho uma coisa meio louca. EZ, Gwen e Viego vão passar intocados no próximo patch. O cavalo tava aqui, ele veio daqui, sabe lá Deus como. Jamais ia antecipar isso. Ah, cara, não tem como. O é legal, mas o antigo é muito melhor, não tem como perder a skill mais roubada dele. E foi o que rolou, que isso? Ah, mas não tinha como. Ah, sei lá, o chute do Lissin não foi ruim. Gente, olha, eu, como um adorador de maguinhos, eu não posso deixar de ficar impressionado com a quantidade de campeões roubados que tem no jogo. Pelo amor de Deus! O Lissin ali curou um K de vida enquanto matava o cavalo. O EZ deu 2k no Ione e matou. É muita coisa surreal que tem por metro quadrado. Eu tô na minha ult. Não, não, não, Esse não pode escapar da lista de nerfs Vocês me falarem que Z pode, pode escapar da lista de nerfs Eu aceito Eu sou só um mono Ziggs, Às vezes Veiga Eu vou achar justo? Não Mas eu aceito Uma informação importante, EZ tem 80% de presença no competitivo, tá? Nos últimos patches. Pra, pra ajudar, talvez, formar uma opinião sobre EZ nesse, nesse contexto aí de possíveis nerfs ou buffs. 80% de presença. Acelera São Paulo. Ah, cara. Não tá bom nesse, nesse nosso combo de Lee Sin com, com a minha ult. Música relaxante Acelera Pena que não bate o balde Muito mais que deveria Minha verdade Minha melodia A minha ideia era que o Ez o pra cima Mas ele não deu Fiquei chateado <risos> Nossa Se eu tivesse ult, que tristeza. Já tô indo pra base, gente. Agora eu tô na dúvida se eu quero Void Staff ou se eu quero Relay. Relay é tão bom pra esse momento aqui. O Ez teria morrido ali, porque eu teria dado stun nele. Cantei, gostaram? Gostaram? No ano novo, destruiu. Todo mundo está convidado para se apresentar. A música resiste. Resista. Um Uh, cantamos. Ah, não tem como né, a ult dessa boneca é muito game changer, é bizarro Não faz nada o jogo todo, acerta uma ult no final do jogo e carrega